Corvette 2009 Olha só, hoje a gente vai pegar o Porsche 911 mais um Vamos ver o que, que tem na loja do Forzatom aqui Ó, quem não tem esse carro vai ter que pegar, né? Tem uns desafios com ele Ó o Lola aqui, ó, Apelão corrida de rally, classe S1 Vamos começar logo pelos mais fáceis aqui, ó Vamos lá, vamos lá, a placa de perigo aqui, ó A gente tem que pular aqui com o carro S1, 340 metros Esse aqui tá chatinho, viu? Você chegou, esse aqui tá chatinho, cara Vai, vai, vai 343 É qualquer carro S1 Eu fui com esse Salen aqui Salen S1, Tunagem tá compartilhada Deixa eu ver qual que é o próximo aqui Tem uma, uma área de velocidade Classe B, 136 km por hora Beleza, vou ficar daqui, ó Bora Bora, BMW BMW Vai, vai, vai 150 150, pode? Essa aqui é a BMW 2002 Com esse design? Ah não, BMW 2002 1973, ah tá Vamos ver o próximo evento aqui, ó Vamos lá, vamos lá, a gente tem... Vamos fazer essa corrida logo de cross Com aquele carro chato Bora entrar nesse aqui, ó Evento de rally classial Vou com o carro do Remi, da tá? A tá compartilhada E o Patrick tá igual o Jason Só entra no Forza pra fazer sazonal Oi, Denkione, beleza? A tempestade Ficou legal, hein? Combinou com esse carro Bora, bora É, 247 o máximo desse aqui Ih, limitou Limitou Parece que tá todo mundo com essa média aqui Bora Tem outro que eu fiz Nossa, achei que era pra ir reto Tem outro que eu fiz que é Que eu acho que tem mais sinal Do que esse aqui é o rosa com verde Até que é bonito os carros Mas faltou barulhão Cadê o barulho do V8? Meu Deus, vai cair de cara Cadê o barulho do V8? Esse lugar aqui é engraçado Dependendo do carro você bate lá na ponte Peraí que agora eu respondo aí Uhum Vira, vira, vira Cara É por aqui, velho? Ai Eu fico perdido nessas corridas de cross Perdido ah, Vou buscar um café ali, viu? Acordei agorinha Acordei agorinha Meu Deus, que responsabilidade É o frio, acho que o frio dá uma segurada na gente, né? Dá uma segurada Bora carro elétrico Bora carro elétrico Pule, pule Pule carro elétrico Vira. Pronto. Boa, boa. Boa. Carro elétrico. Carro elétrico. Vamos ver o próximo evento aqui, ó. Ah, outra corrida aqui, velho. Tem três corridas hoje. Vamos nessa aqui. Bora entrar aqui nesse evento aqui. Ó, o, o, la, o, o laranja com azul tá compartilhado. Bora, bora, bora. Ah, tem um vídeo que eu vou procurar. O cara pulou, pulou, pulou. O cara pulou da expansão da Hot Wheels. Aí ah, eu sabia que ele ia cair no meio do nada, né? A, a imagem do, do Horizon México que fica é só tipo um papel com desenho. Não pode ter o Horizon México, né? Senão ia ficar muito pesado o jogo. Mas eu queria saber como que ele chegou até. Moça, ele ficou descendo, descendo, descendo até. Praticamente a, a distância, né? Aí ele atravessou a terra. É, tipo um PNG isso mesmo. Aí ele atravessou a cartolina. Bora, bora. Ih, rapaz, eu esqueci de verificar se o adesão tá funcionando. Eu acho que não, né? Porque até agora... Ele é bugado, tem que ficar olhando... Bora, bora, bora. É o bem Ó, chegou um mexicano aí na live Como estás? Cadê meu... Meu, meu espanhol rasgado Cadê meu espanhol rasgado uhum, uhum. Vai, velho, vai Ih, eu acho que eu vou perder Dá um jeito, hein? Rapaz, eu ando sem trava. Ó. Antigamente Eu andei muito tempo com trava. Eu achava que não dava, assim. Pelo menos eu, né? Mas quando alguém consegue andar sem trava, todo mundo consegue. Não tem como. Meu Deus, eu não vou ganhar essa corrida, não, velho. Os caras não freiam, mano. E quando freia, freia nos pontos assim que... Pô, aí. Parece um safety car, velho. Nossa. Vou perder o cheque, hein. 70%, velho. Será que dá pra buscar aquele cara ali? Ferrou, hein. Vai ter que dar. Bora, bora, bora, bora. É. Ih, rapaz Concentração na corrida Vire, vire Olha, Ele tá cansado já, hein ah, O carro do cara não, não precisa frear, não, velho Meu Deus Nossa senhora, vou perder Botou de lado, botou de lado nossa Quase, hein Quase, hein No finalzinho, essa aqui foi épica Essa aqui foi épica, Jack Meu Deus do céu, quase que eu perdi a corrida, velho Aí ia ficar feio Vamos ver qual que é o próximo aqui Tem mais uma corrida aqui, velho, ó De velocidade S2, vamos lá Bora entrar aqui no evento de carro elétrico Eu compartilhei aqui o Evija A Lotus lançou um parecido com esse é nome de mulher também. É... Só que ele é, é a combustão. O... o personagem da série Car, uau, testou esse carro. E falou que é um dos carros mais divertidos que ele andou. E com preço muito em conta comparado com outros modelos. Agora. Eu acho que vai ser um dos últimos carros que a que a Lotus vai fazer a combustão a Lotus quer focar nos elétricos com essa pegada que a Lotus tem que é carros que são ótimos para você levar para um para pista os carros que te dão prazer de dirigir vamos lá o pessoal fala que quando a pessoa fala Ah, carro é carro Carro é não sei o que Eu só quero carro pra fazer isso, aquilo Aí pega o cara e coloca dentro de um carro esportivo Ele muda de ideia na hora Muda de ideia na hora Agora uma coisa que não vai mudar a minha ideia Me colocar num carro elétrico e achar que eu vou preferir um carro elétrico do que um carro barulhento. Uh -uh. Uh. Peraí, carro, que eu quero espirrar. Rimac. Peraí, Rimac, eu quero espirrar, pô. Esse jogo aqui, o que, o que ele tem de bonito, ele tem de bugado, né? É um jogo que a, a beleza dele é esconde o tanto que ele é bugado Esse carro aqui na expansão da Hot Wheels deve ser bom, né? Que ele acelera muito. Eu não sei, né, se ele for AWD se ele tem que ser AWD, talvez não. Mano, oh, oh, oh. E o o e e no Forza 5, cara, que eu testei ontem, dá para pôr motor V8 no... No Nissan GTR, r velho. R34. Ele vai pra classe B, velho. Nossa, eu fiquei de cara, mano. Eu fiquei de cara. Top demais. Vamos ver o próximo evento aqui. Eu acho que agora a gente vai fazer aqui, ó. Tem a caça ao tesouro. Vamos ver se vai mostrar direto pra mim. Estregam? E sempre... Estregam, pada Estregam? um padrão, estrela dourada, estregam? Gente, tá escrito estregam ali? O Mike Brown fez o supletivo na mesma escola que eu. É por isso que eu tô bugado aqui, ó, eu tô lendo... Eu, eu, eu não sei ler mais, não? V.E.S. Detonam na área e sempre estregam. Putz grila, cara. A gente tem que fazer um desbravador. Vou pegar esse jaguar aí, ó. Ah, é o desbravador das dunas. Desbravador das Dunas Blancas Beleza Vamos lá, vamos fazer aqui essa bomba Travou? Meu Deus. Gente, deixa eu fazer esse negócio aqui Pera aí Ai, meu Deus Física Física. Aí, ó, pronto. Ah, aqui, ó. <risos> tá aqui, gente, ó. Aí, beleza. Tem que fazer o desbravador, tá? Das dunas brancas. O desbravador prego na areia. Aí depois. Nossa, prego na areia. Aí depois tá aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Tá bem do lado desse caminhãozinho aqui, ó. Do lado do caminhãozinho. Vamos procurar o próximo aqui, ó. Ah, agora... Ah, a gente tem que tirar uma foto. Lá nas dunas brancas, Nas dunas brancas. É que as dunas blancas, ó. Nossa, que foto bonita. Parece que eu tô lá em Dubai, ó. Easy. Vamos fazer aqui a corrida online agora? Ainda bem que é, corri... é... é corrida de velocidade, né? De... Achei que era corrida de rua. Oh, oh, olha, olha os drive-a, tá tudo noiado. Ó, oh, vagabundo. Olha o outro aqui, ó Ó, vagabundo Bora Vagabundo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos. Se desse pra pegar o Porsche RWD, eu pegaria, hein? Não, olha o tanto que esse jogo é bonito, cara. Nossa. Eu acho que sábado eu acho que eu vou fazer evento sazonal do Horizon 4. Bora, bora, bora. Vamos, vamos. Essa curva aqui ou eu bato na casa do Mike Brown ou perco o cheque. Ou então eu passo lento e consigo. Boa. Boa, boa, boa. Cadê meu café, Paloma? Vamos fazer aqui o Forzaton agora? A gente já pegou o Lotus Evija e a gente tem que atingir 322 km por hora lá nas dunas brancas. 322 km, né? Ah, já conseguiu? Qual é o próximo agora aqui? Ah, a gente tem que ganhar 10 habilidades de extremas. É, tem que ser aéreas, né? Vamos ganhar habilidades extremas aqui, aéreas, pulando e saltitando nas dunas brancas, né? Obviamente. Cadê tá não não? Aí, deu, deu, ó. É só ficar pulando aqui. Só ficar pulando nas dunas brancas Agora é o que Vença uma corrida de rua? Pelo menos é uma só, né? Então vamos pegar uma corrida de rua qualquer aqui. Tem que comprar o Chip ganaski Ele vai sair da loja? Ah, é um dos carros elétricos, né? Então se esse carro sair da loja Aí o pessoal vai ficar doido então, a galera vai comprar Nesse carro aí Vai comprar um monte Aí os caras compram eles lá no leilão né? Tem que ter certeza que vai sair da loja Compra no leilão, porque o carro tá popular no evento sazonal. Espera duas semanas, não tem mais nenhum lá. O cara fica bilionário no Forza. Eu já tive meu, meu primeiro bilhão aqui no Forza. O meu primeiro bilhão. Aí depois eu comprei... Nossa, eu comprei umas 50 Nissan de TR Nismo. Aventador SVJ e doei tudo. Pra começar o dia de tudo, porque eu não tava aguentando mais. De 5 em 5 minutos, Não perguntava, como é que você tem esse dinheiro tudo? Eu, eu, eu ganho dinheiro jogando, eu fico é, impressionado. No YouTube só tem vídeo de como ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro fácil e rápido. Ganhe 20 milhões em 10 segundos. Meu Deus. Nossa, esse carro aqui é muito apelão, né? Na campanha, esses carros são ótimos, né? Você botar uma. No uma, um modo online, aquela McLaren. Aquela McLaren é, F1 GT, meu Deus do céu. Aquele carro ali é. Como que coloca um carro daquele no jogo? É loucura. Muito apelão. Ah, então tem que vender esse carro aí, né? Gente, terminamos aqui o evento sazonal, hein? Muito rápido. Nem precisou fazer da explosão da Hot Wheels pra gente ganhar pon pontos extras. Esse aqui tá dando 5, esse aqui tá dando 2. Beleza? Quem comprar os produtos da Overclock, não esquece de me marcar lá no Instagram. Zeramos aqui. E vamos esperar o, a série 11, né? As novidades da série 11 aí que vai chegar pra gente. Novas áreas de velocidade. A loja do Forza Tom com Forza Points. Novos carros. Novos colecionáveis.